Quer aprender a fazer uma receita de bacalhau que é puro amor para a sua ceia de Natal? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer essa delícia de bacalhau com natas. Hum. Meio quilo de batatas cozidas cortadas em quadradinhos. Meio quilo de bacalhau aqui já sem espinha. 3 colheres de sopa de azeite pimenta do reino a gosto meio litro de molho de tomate uma cebola grande picada dois dentes de alho picados 50 gramas de queijo de sua preferência para gratinar e cheiro verde a gosto e antes de começar a nossa receita eu só vou dar uma explicadinha do que eu já fiz aqui na nossa missão eu tenho aqui meio quilo de batatas que eu descasquei, cortei em quadradinhos e cozinhei em água com um pouquinho de sal. Eu tenho também meio quilo de bacalhau, que eu só tirei a pele, tirei a espinha e deixei ele aqui dessalgado, meu bacalhau que já está dessalgado. Eu tenho também 50 gramas de queijo, que eu já dei uma raladinha, pode ser qualquer tipo de queijo que você coloque em cima e ele dê uma gratinada. Aqui eu estou usando coalho, mas pode ser parmesão, fica muito bom nessa receita. E eu tenho aqui um molho branco que eu já ensinei vocês a fazer. Se quiser aprender, é só clicar no card aqui em cima. Dei uma incorporada na minha ricota com espinafre. Eu vou colocar uma conchinha de molho branco. É uma receita maravilhosa, super coringa na cozinha. Como vocês sabem, eu adoro fazer em quantidade e guardar nesses potinhos. Porque assim eu tenho um molho pronto sempre que eu preciso. E agora, se você já gostou de todas essas dicas, se aproveite, e faz o quê? Já deixa seu like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito porque a gente está aqui sempre todo domingo trazendo receita gostosa para você e só para lembrar mesmo que o youtube não te avise todo domingo religiosamente tem receita então você pode sempre voltar aqui todo domingo que a gente vai ter uma receita muito gostosa para você vamos lá vamos começar a nossa receita eu vou aqui ligar minha panela fogo médio e eu vou colocar aqui o azeite a quantidade de azeite é assim é uma receita portuguesa, né? Então, vamos botar com gosto. Mais ou menos uns 3 colheres de sopa, eu digo que é mais ou menos a quantidade perfeita para essa receita. Eu tenho aqui uma cebola bem grande que eu já piquei e a gente vai dourar essa cebola aqui no azeite com também dois dentes de alho que já estão picadinhos. E quando essa cebola tiver suada, que isso daqui estiver bem aromático, a gente segue na receita. E agora que nossa cebola já chegou no ponto, a gente vai adicionar o bacalhau. Depois de adicionar nosso bacalhau, a gente refoga ele aqui só por mais ou menos 5 minutinhos. Foi o que eu acabei de fazer aqui. E agora a gente vai temperar. Eu não vou adicionar sal, porque eu já deixei meu bacalhau no ponto no momento de dessalgar ele. Então ele já tá na medida. Mas se você sentiu... Você salvou, você experimenta, você achou que seu bacalhau ficou muito sem sal, você adiciona mais um pouquinho de sal nessa hora. Eu vou botar aqui só a pimenta do reino. Coloca também aqui as batatas. Só pra lembrar aqui, as minhas batatas eu já cozinhei em água com sal, motivo pelo qual eu também não estou mais botando sal nessa hora. A gente dá uma misturadinha assim, com cuidado, pra não quebrar as nossas batatas. O ideal é cozinhar as batatas no ponto que ela fique quase boa. Ou seja, quando ela tá quase, quase toda amolecida. Porque ela ainda vai terminar de cozinhar aqui e no forno. Porque a gente vai levar isso para gratinar. Então se você cozinhar demais a batata, corre o risco dela virar meio que um purê no meio do nosso gratinado. E não é isso que a gente quer. Só dar uma refogadinha e adicionar nosso cheiro verde. Aqui eu tô usando salsinha, mas na sua casa, como eu sempre digo por aqui, você usa o que você quiser, você usa o que você gosta. Se não quiser adicionar, não adiciona. Se quiser adicionar aqui umas azeitonas, pode adicionar. Também fica bom, pessoalmente eu não gosto, mas combina. Se quiser colocar aquele ovinho cozido por cima do seu bacalhau, pode colocar... Você quem manda, eu disse aqui. Eu não vou colocar porque não é minha preferência pessoal, mas se vocês quiserem colocar na sua casa, é só colocar. Agora eu vou colocar meu molho. Eu tenho aqui um pote, na verdade é de 1 um litro esse pote, mas eu só vou usar metade dele. Mistura bem. E agora, como vocês viram de pertinho, esse é o resultado do nosso bacalhau. Eu tenho aqui uma travessinha, que obviamente não cabe isso tudo dentro, mas é porque eu vou dividir isso aqui em duas porções. Essa receita aqui serve umas 5 a 6 pessoas, bem generosamente. Agora eu vou te dar opções. O que você pode fazer? Do jeito que tá, você pode só levar pro forno, vai dar uma dourada. Vai ficar bom? Não vai ficar assim, tão bonito por cima. O que eu gosto de fazer? Eu venho aqui com o meu molho, jogo mais molho só por cima, assim, para ele ficar bem encharcadinho. Já deu. E agora eu venho com o meu queijo espalho por cima todo para ele ficar aquele queijinho gratinado por cima. Sabe? Você sabe do que eu tô falando? Aquela coisa que eu já tô até aqui salivando. Só de imaginar. E é eu vou botar meu queijinho aqui, levar pro forno e eu mostro pra vocês quando eu tirar do forno. E esse é o resultado final do nosso bacalhau. Eu tirei ele do forno, deixei ele descansar aqui uns 15 minutinhos, porque ele sai muito, muito, muito quente. Então o ideal é você deixar ele descansar uns 15 minutinhos, pra ele ficar na temperatura mais agradável pra servir e também pra não desmoronar tudo, porque ele sai borbulhando. E agora a gente vai experimentar. Eu tenho aqui meu pratinho, vou servir uma porção... Dá uma olhadinha nisso. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo isso comigo? Ui, cheiro. Dá pra ver daí? Acho que não dá pra ver, mas tá fumaçando ainda. Tem 15 minutos que eu deixei ele aqui, né? Imagine se ele estivesse pegando fogo do forno. Agora vamos lá experimentar. Ah, só um adendo que eu vou fazer. Enquanto... Dá uma leve esfriada pra não queimar a língua, como eu já fiz várias vezes aqui neste canal. O queijo que vai por cima para gratinar não é, uma, não é a parte tradicional, no bacalhau tradicional com natas, não vai esse queijo por cima, mas acho que combina e cabe aí a você decidir se você quer ou não colocar. Tenha paciência comigo que está quente. muito, muito, muito amor por essa receita, esse bacalhau fica muito, muito gostoso ele é super rápido, super fácil super delicioso é uma receita perfeita para você impressionar no final de ano e se você gostou dessa receita, compartilha com aquele amigo que você sabe que ama bacalhau um feliz natal para vocês beijo e até a próxima